Eu, eu no início do ano eu gravei um vídeo falando dessa questão da expectativa, né? A expectativa é muito natural. A gente tem, é, em cima da nossa história, nós terminamos criando expectativas ou de coisas negativas ou de coisas positivas. A gente precisa dosar isso. E como é que nós dosamos a expectativa para que ela possa ser o mais saudável possível? A gente a gente, é, a gente gente faz isso a partir do autoconhecimento. Né? Porque no autoconhecimento, primeiro a gente percebe que nós mesmos somos seres mutáveis. Né? Não tem dois dias iguais. Eu me percebo todos os dias, vejo como todos os dias eu sou uma pessoa diferente. Né? Eu conheço novas pessoas, eu leio um novo livro, eu tenho influências do mundo eletromagneticamente, eu, eu percebo novas vibrações e também eu me trabalho. Então, à medida que eu me trabalho, à medida que eu evoluo, à medida que eu me conheço mais, eu reajo de uma, uma, uma maneira melhor é, a tudo que me cerca e eu crio condições melhores para é, conviver comigo e conviver com o mundo. Né? Então, a, a grande questão... É que nós fomos criados muito fortemente nessa coisa da expectativa, seja a expectativa em função de, uma, de, de crença religiosa, de cultura, dos nossos pais, de esperar que, muitas vezes, vamos entrar numa relação e esperar que a pessoa se comporte como se fosse nosso pai, como se fosse nossa mãe. Então, isso não vai dar certo. Né? Então, você certamente já deve ter passado por decepções, decepções em cima das expectativas que você gravou, é, que você é, é, construiu, eu já passei por isso também. Então assim, quanto mais leveza a gente tem, ou seja, quanto mais nós estamos ancorados no nosso propósito Se fortaleça no seu propósito para que você tenha a sua estima elevada, para que você não fique se comparando com ninguém Para que você é, possa, é, é, é, às vezes até quando a coisa não dá certo, às vezes é o melhor para a gente não dar certo algum, algum tipo de relacionamento, algum tipo de amizade, às vezes tem coisas que é o melhor não dá certo, entendeu? Então, às vezes, não ter dado certo alguma coisa pode ser algo extremamente favorável. Tá? Então, é, é dentro dessa, dessa, é, dessa perspectiva que eu tenho procurado trazer essa questão da não expectativa, para você não ficar jogar muita carga em cima da outra pessoa. Você está esperando que a pessoa seja o seu espelho, está esperando que a pessoa se comporte como você espera, entendeu? então, sempre que a pessoa não fizer isso, você se decepciona. Entender você joga uma responsabilidade Muito grande no outro Então não ter expectativas Diminuir a expectativa é deixar a vida Fluir, entender que o melhor Vai acontecer, ou seja É confiar na vida Essa confiança quântica Que eu venho trabalhando já há algum tempo né Então é, Vamos vamos Então aproveitar para Deixar ir também Agora na perspectiva do Oponopono, né? então Sempre que tiver algum pensamento obsessivo, uma coisa pesada, deixe ir, se liberte disso, que certamente vai ficar mais leve a sua vida. E o manta do Ho'oponopono é muito poderoso para isso. Ele é um antivírus emocional, mental e espiritual. Então se conecte ao que, algo forma mas você vai limpar isso dentro de você. A conexão é através de você. É você que está atraindo essa realidade para o seu aprendizado, sempre para o bem.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 Eu sinto muito, me perdoe, tenho a minha graça. Eu sinto muito, me perdoe, tenho eu te minha graça. Eu sinto muito, me perdoe, tenho a minha graça. Eu sinto muito, me perdoe, tenho eu te minha graça. Eu sinto muito, me perdoe, tenho a Eu sinto muito, me perdoe, Assumir a responsabilidade pela nossa vida o quanto antes é a forma mais rápida da gente se de se desapegar do que nós nos conectamos no passado, com leveza, solta, solta, solta. Vamos deixar aí, desperte-se, amanhã teremos uma nova reflexão para você.